O que é riqueza? Né? Vamos, vamos começar a definir? Eu gosto de definir riqueza por uma palavra. Se eu fosse definir riqueza por uma palavra, eu definiria a palavra abundância. Essa é a palavra. Né? Essa é a hora que sempre tem um, um engraçadinho que fala assim, então eu sou rico, eu tenho uma abundância de dívida. Não deixa de ter abundância de patrimônio negativo. O nome disso se chama dívida. Mas riqueza é abundância. A riqueza é abundância. Do, do ponto de vista econômico, na economia, sobre todas as definições econômicas, ele vai ser mais específico, ele vai falar que riqueza é como de, de ativos, bens móveis, bens imóveis. Ele começa a fazer toda uma definição do que, que é o conceito de riqueza é, do ponto de vista daquilo que você possui, daquilo que você acumulou, daquilo que você é, acumulou com abundância. É, não está errado essa definição, sem dúvida alguma, é, isso é uma definição, sem dúvida alguma, de riqueza. Mas eu gosto mais da definição de riqueza é, do ponto de vista do não do ponto de vista do acúmulo, mas do ponto de vista do poder de compra. Por exemplo, você pode dizer assim, não, mas eu tenho 50 bilhões de dólares, está num baú cheio de diamantes. Pô, beleza, mas ele está no fundo do mar, está lá no fundo do oceano. Não existe nenhum submarino que possa descer lá nas profundezas desse oceano e pegar aquele baú. Qual é o teu poder de compra? É zero. Então, eu prefiro ir muito mais para o poder de compra. Aquilo que você é capaz de comprar. Salomão, certamente, naquela ocasião, comprava qualquer coisa. Não é? Certo? Hoje, com esse mesmo dinheiro, talvez não comprasse. Então, o poder de compra diz muito mais sobre o tamanho da sua riqueza do que simplesmente o acúmulo de bens que você tenha. Mas é aí quando eu... Por que, que eu gosto do poder de compra como sendo uma melhor definição de riqueza? Porque existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Perfeito? Por isso que eu gosto de definir riqueza muito mais como poder de compra do que como um acúmulo de ativos. Não está errado, mas vamos ser mais profundo? O que, que eu posso comprar com esse ativo? Então vamos, vamos para poder de compra. Tem um monte de coisa que você não pode comprar, com dinheiro. Vou dar alguns exemplos aqui. Você pode comprar uma cama, não pode? Qual é a cama boa, assim, top? Aquela cama que faz massagem, sei lá. Você pode comprar a cama, você não pode. mas o sono você pode comprar? O sono tem... Dá ah, um meio quilo de sono, você compra na farmácia, sono? Alguém pode ah, eu compro um remédio para dormir. Também não é a mesma coisa. Aliás, hoje é um dia triste, assim, para mim. porque Eu tenho um amigo hoje sendo internado para sete meses de recuperação de dependência química por causa de remédio de sono. Justamente, aqui acabei de me lembrar. Hoje, remédio de sono. Não conseguia dormir, tomava remedinho, dormia, remedinho, dormia, remedinho. O cara começou a tomar uma caixa por dia e aí é bombeiro, polícia na casa, porque o cara estava louco com remédio de sono. Você compra remédio de sono, mas você não compra a capacidade de dormir. Você não compra o sono. Dinheiro não... Não, dinheiro nenhum, cara, é capaz de comprar o sono Inclusive na mansão que ele mora Não faz diferença o tamanho do IPTU que ele paga Lá em Brasília Para definir essa situação dele Então o dinheiro compra a cama, mas não compra o sono Ele compra plano de saúde Mas ele não compra alta na UTI Ele compra uma alta na UTI Ele não compra Ele, comp ele até pode contratar pessoas Contrata quantas pessoas você quiser. Você pega aí uma empresa mega e tem 200 mil funcionários. Maravilha. Mas o dinheiro não compra amigos verdadeiros. Amigos verdadeiros não compra. O dinheiro não consegue. Não dá. Capota a grana que tiver. O dinheiro ele pode até comprar sexo. Mas ele não compra também amor verdadeiro. Ele não compra o amor sincero. Sem nada em troca. Aquele amor inexplicável que se sente e, quando se sente, dói. Ele não compra. Dinheiro nenhum. Bilhão nenhum compra isso. Dinheiro, compra até um belo Patek Philippe. Eu vou falar uma marca aqui agora. Estamos transmitindo ao vivo, não é meu patrocinador aqui. Não é? Compra de 500 mil dólares. Belo relógio. Eu até gosto de relógio porque eu comecei vendendo o relógio, né? Minha primeira atividade na vida foi vender relógio. Mas o dinheiro compra tempo? Também não compra tempo. Ele até constrói templos. Mas ele compra comunhão verdadeira? Compra. Pode comprar um lugar bacanésimo. 14 acres. Show. Prontinho. Mas compra o vínculo, o compromisso. Não compra. Não compra. Compra seguranças. O cara anda com escolta, três seguranças atrás. Eu estou com dois seguranças aqui hoje. Né? Fica em pé ali. O Breno e Bernardo, por favor. Fica em pé, por favor. O Breno. Bernardo. Na realidade, é a segurança da Luciana. Ali. Mas não compra a paz. O dinheiro não compra a paz. Pode, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo no Brasil, ele era chefe de segurança de um empresário, que eu obviamente não vou falar o nome, lá em São Paulo, e tinha uma equipe de mais de 140 seguranças, para ele e para a família dele. Uma frota de carros blindados, de seguranças, treinados, um verdadeiro arsenal de guerra, porque para armar esse pessoal todo, imagina, manutenção, imagina a estrutura, né? para gerenciar 140 seguranças. O dinheiro consegue comprar isso aí. Compra até um exército inteiro. Mas não compra paz. Paz, aquela paz que você bota a cabeça no travesseiro, você dorme e acorda no outro dia, sabe? Descansado, sabendo que o dia novo te espera. Essa paz não está à venda. Se estivesse, aliás, se o cara que conseguir vender paz vai ser o cara mais rico do mundo. Porém, paz não se vende. Olha que legal. O dinheiro até compra um certificado de doação de uma ONG renovada. Você faz uma bela doação, você ganha uma placa, você ganha um diploma para os filantropos de plantão, mas o dinheiro não compra significado. O cara que tem significado. O cara quer entender onde ele está, por que está, o que ele quer fazer, onde ele vai chegar e por que ele faz. Em outras palavras, o dinheiro não compra o teu porquê. Compra até o teu o quê. Compra até o teu como. Mas o teu porquê ele não compra. E em outras palavras, é claro que quantidade de dinheiro é riqueza, quantidade de imóveis é riqueza, bens, ativos são riquezas. Mas quando a gente vai para poder de compra, a gente se dá conta que tem dois tipos de riquezas. Né? Aquela que o dinheiro compra... E é aquela que o dinheiro não compra. <SILENCIO>